Eu crio curió já há 15 anos, até pouco tempo eu não me dedicava 100%, mas de um ano para cá, em função da minha aposentadoria, hoje a dedicação é, é, é muito grande, por essas, por essas aves que realmente já dizem tudo, o amigo do homem. Eu sou de Porto Alegre, né? Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, é, e eu sou conhecido no meio por, como Valêncio, Valêncio. Conta para mim também se o seu criatório é um criatório comercial, amadorista, é importante a gente falar para a galera. O, o meu criatório, o nome do criatório é Curiódomo Valencio, né? nas redes sociais, Instagram, Facebook, site, e é um criatório, é um criatório amador, na verdade, não, não sou comercial. E também não, não tem essa pretensão de ser comercial, porque a gente sempre se preocupou ter um plantel reduzido, com é, uma qualidade para poder buscar realmente alta genética. Então a gente optou por ser hoje eu tenho 15, 15 fêmeas matrizes e quatro galadores. Esse é o meu plantel.